para o Luan Merlin. meu nome é Bernardo Monteiro e sou responsável pela grande distribuição na Civales Gessos Especiais. A uh, Civales Gessos Especiais é uma empresa portuguesa, uh, fabricante de, de, de gessos e de argamassas à base de gesso, um, com o seu capital 100% português e cujos produtos são totalmente fabricados em Portugal. Um, o gesso é utilizado concretamente na construção já há em inúmeros anos e é vastamente utilizado e tem como principais vantagens uh, o controlo do teor de umidade e a regulação do teor de umidade dentro do espaço onde é utilizado, o, o, o, o bom comportamento acústico e térmico que confere ao espaço onde é utilizado e também a classe de reação ao fogo A1 uh, que significa que o gesso é um material que não é combustível e, não é, e, e, e é retardador da propagação do fogo. Uh, concretamente, no tipo de produtos que são utilizados na, na, na construção à base de gesso, temos as argamassas tradicionais, onde, é, onde a base é feita com gesso, temos as argamassas pré-doseadas, uh, que são argamassas onde é só misturar água pronta a aplicar uh, uh, em paredes, tetos e, e, e, e, e em gesso cartonado, e temos também argamassas uh, próprias para reabilitação, que são a nossa gama reabilita. Hoje vamos exemplificar o revestimento de uma parede uh, com a massa de projetar aligerada Cival Project Lite e um dos primeiros passos a ter em conta é a preparação do suporte. Portanto, os suportes devem estar totalmente isentos de partículas soltas, uh, livres de poeiras e gorduras e... Em casos onde, não é este o caso, porque este caso é uma parede de demonstração que é totalmente feita em tijolo, mas, por exemplo, em obras onde há transições de materiais, concretamente na estrutura do botão armado, deve ser aplicada uma rede de fibra antes da projeção da massa, para garantir que não há ali com as oscilações de diferenças de materiais algum tipo de fissuração. Também nós recomendamos a execução de mestras, que são estas vitolas, digamos assim, que vocês podem ver aqui. Estas mestras servem principalmente para garantir que, que com a projeção e com a execução do revestimento há um aprumo ideal da parede e também por uma questão de não haver tanto desperdício de, de, de material quando está a ser feita a aplicação. Vamos então iniciar a projeção do Cival Project Lite, portanto o primeiro produto que vamos demonstrar hoje aqui nesta nossa parede de demonstração. Como ver, foi feita a projeção uh, da massa na parede, uh, a, a projeção é sempre feita de uma forma contínua uh, e uniforme, em faixas horizontais e nós recomendamos que o, o máximo possível seja feita de baixo para cima por uma questão de, de, de consistência de massa. Uh, também recomendamos, e é muito importante, que seja feito antes da projeção o umedecimento do suporte para garantir a perfeita aderência do, do, do, do material ao suporte. Após a projeção da massa, vamos fazer o primeiro alisamento, que é para regularizar a parede e retirar os excessos. E vamos ter como base as mestras que foram previamente feitas, que servem precisamente também para, para esta questão. Agora a demonstração da segunda fase do revestimento desta parede com o Cival Project Lite consiste basicamente no aperto da massa. Este aperto é fundamental para o aumento da resistência mecânica da massa e vai fazer evitar ao máximo a fissuração na fase de secagem. Agora passamos para a terceira e última fase uh, deste processo, que consta na, na raspagem da massa uh, e que é feita aproximadamente passado quatro horas da sua projeção. Esta raspagem é fundamental para a uniformização da superfície, para a retirada do excesso de, de, de zonas que podem ter alguns excessos de, de massas, para depois fazer a aplicação posterior do acabamento, que é a camada final, Fina um, de, de, de revestimento da parede. Vamos agora iniciar a última fase de revestimento desta parede, que consiste na aplicação do cival acabamento. Cival acabamento é uma massa muito fina de acabamento que vai conferir à parede aquele aspecto liso e pronto para ser lixado e pintado. Esta aplicação deve ser feita geralmente nas 24 horas seguintes à aplicação do Cival Project Light. No entanto, se isso não for possível, como é este caso da nossa demonstração, o que devemos fazer é umedecer a superfície antes da sua aplicação. Vamos fazer agora a preparação da massa Cival Acabamento, que consiste basicamente no, no, na colocação de água num recipiente e no depósito gradual da massa em pó dentro da água até à sua saturação após esta colocação deixamos repousar cerca de um a dois minutos a massa e vamos fazer a mistura mecânica com uma hélice ah, da massa para obter uma uma consistência adequada à sua aplicação vamos agora iniciar a aplicação do Cival Acabamento de uma forma uniforme e regular com uma espessura média entre 1 a 2 mm. Não recomendamos de todo que sejam excedidos os 2 mm por camada nesta aplicação. Aplicámos a primeira de mão da massa Cival Acabamento, que é uma camada pelicular muito fina, superficial, de cerca de um milímetro, uh, após a, a, a massa Cival Project light uh, Foi aplicada à primeira de mão, normalmente aplicam-se entre duas a três de mão, com um espaço de cerca de 45 minutos, uma hora de secagem entre elas. Uh, após a conclusão da última de mão, Uh, recomendamos que uh, este revestimento, este sistema de revestimento de paredes, uh, que passa pela projeção do Project Light e pelo acabamento final, como vimos, fique a secar em obras arejadas, preferencialmente abertas com correntes de ar, de modo a garantir uh, a sua perfeita e eficaz secagem. Demos a primeira camada do Cival Acabamento que é uma, uma camada muito fina, de cerca de um milímetro de, de espessura, é uma camada pelicular. Uh, nós recomendamos, e, e, e por norma, são dadas mais uma ou duas camadas de acabamento uh, até darmos como finalizado este processo e deve-se esperar entre 45 minutos ou uma hora uh, de secagem de camadas. Uh, a secagem deste produto uh, deve ser feita em obras abertas, ventiladas, com as janelas abertas, de modo a garantir que a secagem é feita de forma adequada. Após a secagem, que geralmente demora 28 dias, aproximadamente, podendo variar conforme as condições climatéricas, a parede está pronta para ser lixada, pintada e finalizada. Chegamos ao fim da demonstração dos nossos produtos. Muito obrigado por terem assistido, esperamos que tenha sido útil.